E é pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário E hoje eu vim falar sobre o livro No Escuro de Elizabeth Haynes Acho que muita gente já viu. Ele foi escrito em 2008. É o primeiro romance de Elizabeth Haynes. Ele foi iniciado no NaNoWire. Ela põe até nos agradecimentos o incentivo que eles fizeram, que resultou num livro, diga-se de passagem, muito bom. A autora ela é consultora de informações confidenciais da polícia. E daí surge o um tom meio policial do, do livro e dá força a essa parte da história. Ele se passa em dois momentos da vida de Catherine Bailey, primeiro em 2003 e depois em 2007. Em 2003, mostra que ela era uma pessoa muito independente, gostava muito de sair, ficava com várias pessoas, tinha vários amigos e, em um determinado momento, ela conheceu Lee. Por outro lado, mostra Cat, é uma pequena mudança aí de nome, em outra cidade, em 2007, uma vida bastante diferente, com uma forma de ser bem diferente. Ela acabou é, desenvolvendo alguns traumas. O leitor vai conhecendo, aos poucos, os dois lados de Catherine, ou Cat. A primeira cena do livro é um julgamento onde ele está sendo acusado de agressão, entre outras coisas, contra Catherine. Então, a gente, logo de início, sabe que ele é... Ocupado. E é um, uma particularidade muito interessante do livro Porque a gente realmente já sabe quem é o vilão Mas aí aos poucos o leitor vai conhecendo mais a fundo a história O relacionamento deles, de Catherine e de Lee, é muito perfeito né? Do nada o cara surge, faz tudo por ela Aos poucos a gente vai ver que não é bem assim Ele Com o tempo ele vai ap apresentando um comportamento bem abusivo e ele passa a jogar as próprias amigas dela contra ela. Ele passa a convencer as amigas dela que Catherine tá enlouquecendo. Ao mesmo tempo, tem um comportamento bem estranho e muitas vezes agressivo contra ela. Tanto fisicamente como uma, uma agressão meio psicológica. É interessante ver a progressão dos fatos. De início ela é ótima, depois ele passa a, em alguns momentos as a se apresentar um pouco agressivo e depois ele passa a segui-la, a invadir a casa dela e ter comportamentos bem estranhos. Como eu falei, em 2007, quatro anos depois, mostra uma pessoa completamente diferente, morando em outra cidade, com outros costumes completamente diferentes, ela não sai mais, ela não tem mais amigos. Logo de início a gente percebe que ela desenvolveu toque que é transtorno obsessivo-compulsivo e ela tá com estresse pós-traumático que a princípio a gente não sabe porquê só sabe que duas coisas uma, ela não, ela entra em pânico quando houve sirenes policiais ou quando ela tem algum contato com um policial e ela não veste de forma alguma roupas vermelhas nessa nova cidade ela acaba conhecendo Stuart que é o, o vizinho dela, o novo vizinho dela que logo de cara ele percebe que ela tem algum problema, algum trauma e começa aos poucos a fazê-la entender que ela tem esses problemas, ou aceitar, e meio que enfrentar esses medos. Um detalhe é que nessa época de 2007, Lee está prestes a sair da prisão, então ela fica muito mais apreensiva e esse, esse toque que ela desenvolve acaba ficando cada vez mais, mais presente na história do livro. Bom, a premissa é basicamente essa, agora eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões da história. Normalmente não fica estranho só falar essa parte sem segurar o livro não, né? Particularmente eu gostei muito do livro, achei que tiveram poucos pontos negativos. A única coisa a princípio que foi negativa, que na verdade acabou se tornando positiva, é que o livro é narrado em primeira pessoa. Então é realmente um thriller muito pesado, porque tem alguns momentos que, quando a gente não tá acostumado com leitura, a gente meio que tende a achar que é Catherine. Então em muitos momentos do início do livro eu ficava, gente, estão me seguindo, estão me observando. É, é bem... A narrativa é muito, muito boa nesse, nesse quesito. A gente entra mesmo na, na mentalidade dela. Uma coisa que eu achei interessante é que ao mesmo tempo que a diagramação do livro ajuda, ela dificulta também um pouco. Porque o espaçamento entre as linhas é muito pequeno. O que torna uma página, por exemplo, tem muito texto. Meio que torna cansativa a leitura, mas ao mesmo tempo faz com que você fique ainda mais é, angustiada com tudo aquilo que está acontecendo. Outro detalhe também é que eu deixei dormir para ler esse livro, porque sério, ele prende muito. Eu particularmente gosto muito desses livros que vai e vem no tempo. Eu acho que a autora conseguiu fazer isso de forma muito clara. Apesar de ter as datas e isso já ajudar, não ficou em nenhum momento confusa a história. Ela vai desenvolvendo aos poucos e, na medida certa, tanto o passado como o presente. Eu escolhi fazer essa resenha porque o livro, eu acho que não é tão conhecido, apesar de eu apostar que tem muitas pessoas que compraram porque ele teve uma época que dava três 90, 5,90 no Submarino, a gente sempre tá em promoção. Então, tem muita gente que tá com esse livro, porque eu acredito que esteja com esse livro é, parado na estante. Eu acho que mais pessoas deveriam lê-lo. Coincidentemente, depois que eu escolhi fazer a resenha desse livro, percebi que coube muito nesse momento, já que mês passado a gente teve justamente esse tema da agressão contra a mulher no Enem. Infelizmente, a gente sabe que é uma, uma, um assunto que acontece muito e muitas vezes gente, a gente não consegue perceber que tá acontecendo. Muitas vezes próximo a gente Então ele mostra os medos dela A forma como ele tinha esse poder psicológico em cima dela E o medo da denúncia também acontece E a desconfiança das pessoas que estão ao redor Que elas não conseguem enxergar E ela também não consegue expressar esse medo da agressão que ela está sofrendo Muitas vezes ela queria falar mas ao mesmo tempo, o próprio agressor estava criando uma situação onde ela na mente das amigas passasse uma ideia meio que de louca, que ela que estava inventando tudo aquilo, então existe um jogo muito de manipulação por trás. Ao mesmo tempo, o livro mostra claramente esse progresso dela de querer vencer, principalmente depois que ela conhece o Stuart, ele ajuda muito nesse sentido, de que ela ela ter a consciência de que realmente sofrer uma agressão, aceitar e ter forças para denunciar O livro traz essa progressão muito nítida Bom, acho que é isso, fica aqui a dica de leitura Eu acho que eu passei mais ou menos o que eu queria sobre o livro Infelizmente é um tema super atual, ainda muito recorrente Mas vale a pena a leitura Eu acho que eu li uns dois dias, eu tipo, não dormia pra... É, é muito muito louca e é isso espero que vocês tenham gostado se você comprou na promoção do submarina ó não não não leve não se leve por essa capa que não é das melhores o livro é muito bom a narrativa é sensacional é realmente um thriller daqueles se você gostou dá um joinha se você tem um livro você comenta se você Quer que eu leia o próximo livro dela? Também comenta. Se é o primeiro vídeo que você tá vendo, se inscreve para acompanhar os próximos. Siga a gente nas redes sociais. E é isso, a gente se vê. Tchau!